Muito bom dia, Tá começando mais um Diot no Canadá pra vocês e hoje é o dia que a gente tá partindo, a gente vai partir pro outro lado do Canadá a gente vai sair aqui de Vancouver hoje pegar o motorhome e vamos partir pra Halifax passando por todo o Canadá vocês já viram no canal da Paula a, o primeiro vídeo da viagem então agora a gente vai fazer meio que um vídeo no meu canal ou no canal dela no meu canal ou no canal dela e nesse vídeo vocês vão ver a gente pegando o motorhome e eu tô indo uh <laughs> Lá me despedir dos nossos parceiros E você deve estar se perguntando cadê a Paula, né? A Paula não tá aqui do meu lado hoje Porque a Paula ficou em casa Arrumando todas as coisas que a gente precisa para poder viajar Então eu queria só deixar uma, um recadinho pra vocês Antes a gente começar para vocês que não estão entendendo bolhufas nenhuma Do que tá acontecendo nesse canal A gente organizou uma viagem Que vai ser a maior viagem que a gente já fez na nossas vidas, neste canal E no canal da Paula A gente conseguiu um motorhome E a gente vai sair daqui de Vancouver E a gente vai dirigir o Canadá inteiro até a outra ponta A gente vai sair do Pacífico até o Atlântico Dirigindo e a gente vai chegar até Nova Scotia Até Halifax Então nessa próxima série de vídeos Nesse próximo mês A gente vai gravar um monte de vídeo bacana para vocês Nas principais províncias Então a gente vai passar obviamente por British Columbia Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontário, Quebec E a gente vai passar também por Nova Scotia Que é o nosso destino final Pegar o avião e voltar para Vancouver. Então, algumas empresas estão patrocinando essa viagem e são empresas que já são parceiras da Twizy, e são empresas que a gente confia e que a gente ficou muito feliz em ter eles junto com a gente nessa parceria, nesse canal. Então vocês vão ver bastante sobre eles, uh, né, tanto a ILAC, quanto a University Canada West, quanto a Go North, Quanto a Casa Vancouver e Casa Toronto Os quatro são parceiraços da 2 E a gente oferece os cursos da ILAC E da Universidade Canadá Oeste A Casa Toronto e a Casa Vancouver É a empresa de acomodação aqui de Vancouver e de Toronto Que acomoda todos os nossos estudantes Que ajuda todos vocês com ah, os apartamentos aqui Com as shared houses, com as homestays E a Go North é a empresa de imigração Que ajuda os nossos estudantes a também conseguir A tão sonhada residência aqui no Canadá Então, muito Obrigado a todos vocês, galera, a todos vocês, a Ilac, a Canadá Oeste, a Gold North e a casa Vancouver, a casa Toronto, pra, por ter patrocinado essa viagem, por ter feito essa viagem ser possível. Bom, vamos lá, padrão. Um. Cheguei na minha primeira parada, e a minha primeira parada vai ser na Ilac, e a Ilac tem quatro campos. Aqui em Vancouver, e a gente vai aqui no campus da West Pender conversar com a Grace, que é uma pessoa que ajuda bastante a gente aqui na Ilac. Então vamos lá para vocês conhecerem um pouquinho e a gente poder dar tchau para eles então, a gente viajar. A gente veio aqui dar um tchau aqui pra Grace na ILAC, que ajuda muito a gente na Twizy, né Grace? É verdade. Já sempre se falando por e-mail e telefone, e se fala pra caramba, e a Grace é a pessoa que ajuda todo mundo aqui na ILAC também, na parte de No English, né? Exatamente. Esse aqui foi um pouquinho do campus da ILAC, e a gente se vê em um mês. Isso. isso aí. Né? Valeu, é. gente. É. Tô continuando o vídeo de hoje, a gente veio aqui conhecer uma, uma das acomodações, que é a Casa Vancouver barra Casa Toronto, que vocês também vão conhecer em Toronto, que a Casa Vancouver oferece para vocês aqui na cidade. Então vamos bater aqui pra gente poder conhecer um pouquinho aqui, ó, das acomodações. Fala, Davi! Tchau, tudo bem? Beleza? Bora dar uma olhada aqui? Bora lá! A casa é sua. Para esse passeio aqui pelos nossos patrocinadores de hoje, a gente veio na Go North e apresentar um pouco dos serviços que eles oferecem de imigração aqui para o Canadá. Então eu vou deixar vocês com a Gabi. Oi gente, eu sou a Gabriela, eu trabalho na GoNorth. A GoNorth está aqui apoiando a Twizy nesse projeto muito bacana. E nós somos uma empresa de vistos e processos de imigração. Então nós trabalhamos com vistos temporários para todas as províncias do Canadá e para vistos de residências permanentes através de processos de imigração para quase todas. Então entre em contato com a Agonorte, caso que vocês queiram saber mais sobre esses processos e desfrutem essa viagem com a Twizy. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos serviços, a Gabi já falou, essa é entrar no site deles, entrar no nosso, e agora bora, bora pegar o Motorhome, bora começar essa viagem e mostrar essas províncias pra vocês, onde vocês vão poder morar daqui pra frente. Estamos indo pegar o Motorhome agora, voltamos pra casa, trocamos, arrumamos tudo que faltava arrumar, e agora é hora de esperar o táxi, e definitivamente pegar o motorhome, né amor? Vamos lá pegar o motorhome agora? constantemente tinha um brasileiro que também chamava Thiago, olha só que, que, que bom, beleza? E aí a gente tá esperando ele para mostrar o motorhome para gente Vai filmar! Ai, Nossa, que... É, caiu aqui no papel, ai que legal! Nossa! Muito legal! Ah, o papel É legal! legal. E... Nossa, é muito show! Esse carro é muito grande. Olha o tamanho disso, velho. Ele é gigantesco. Muito, muito grande. Nossa, você viu o espaço aqui atrás? Vai aqui atrás. Eu nem vi. Nossa, é enorme. <risos> Acabamos de finalizar aqui do aluguel. Sai! Como é que eu fecho essa Ela vai entrar. Mas não. Caralho, eu odeio abelha <risos> Tem uma abelha querendo atacar o Thiago Acabamos de sair aqui do, Da empresa De motorhome, então já pegamos o carro Depois vai ter vídeo mostrando Pra vocês todos os detalhes Mas agora a gente tem que, ó Agora temos que correr, né amor? É isso aí Não é brincadeira, tem que correr não Tá tá tudo, tudo sob controle eu já vai passar em casa, vai pegar as malas E os tochas E... E vamos pegar a estrada até Quilona A gente tá aqui no carro, tá indo pra casa Vamos pegar as coisas E a gente descobriu que esse carro tem vários ajustes aqui no banco que Você fica tipo... <risos> Pegando as malas Quer fazer como? Quer levar primeiro as malas, depois pega os cachorros? Yes! Finalmente estamos saindo! Uh! Bora! Estamos aqui com os dogs. peguei os bichinhos lá em casa Eles já estão aqui prontos para viajar E a hora que eu tava saindo ali, uma veinha que mora no prédio ela falou assim Nossa, quanta malas! Vocês estão indo pra China? Aí eu falei, não, a gente tá indo para Halifax Aí ela viu o Thiago chegando com o, com o carro, né Aí ela, nossa, que legal, vai ser muito legal, vocês vão pegar a melhor época, porque é o outono, porque vai estar lindo, que não sei o que. Tiazinha ficou mega animada. A gente, tipo, é, a gente sabe, Tiazinha, <risos> tia né? Mas tá ligado. Tiazinha ficou mega animada, ela falou que o Ontário, essa época do ano é tudo. Ela usou essas palavras. It's all. It's all. all. <risos> Bom, That's a gente all. tá saindo sete horas da noite, né? 7 horas da noite. Eu, meu, eu achava que a gente ia sair meio-dia, mas tudo bem. Tudo bem, faz parte da vida. A gente vai chegar lá um pouquinho tarde, mas beleza. Vamos, vamos dormir, vamos comer um queijinho no carro, talvez. É. E, e é isso aí. Tá preparado pra começar a dirigir? Tô preparadíssimo. Com esse carro aqui não tem nem como reclamar muito, né? Você nem tem como reclamar, né? o que reclamar. O carro tem Apple Car, velho. Tem um bagulho aí com os mapas doido aí, ó É, da Apple, eu posso mexer no meu Spotify aqui também Ah, que dobra, dá pra mexer no Spotify? Sim, fazer ligação, ó, tá todos os meus contatos aqui Nossa ó. É muito show, velho Bem interessante, hein? Bem moderno Chegamos no camping, como tá bem tarde, quase meia-noite, eu não vou ficar falando alto porque os trailers ficam estacionados um pertinho do outro Chegamos, os cachorrinhos estão aqui, eles já foram fazer um xixi, vem cá, vem cá O Thiago tá vendo aqui como é que faz pra ligar os negócios de água e eletricidade, ó, aqui no camping tem eletricidade, eletricidade. Tá E tem esse negocinho aqui em todas as vagas não dá pra vocês verem agora, mas aqui é bem bonitinho E tá uma noite bem bonita também O céu tá cheio de estrelas Acho que não dá pra ver nada direito nessa câmera, mas enfim Está uma noite com o céu bem estrelado Estamos tendo aqui algumas dificuldades com a água Já vazou a água pra tudo que é lado Foi? Tem que ligar a água aqui, ó, no trailer E ali tem um negócio de água que você pega a água da cidade, entendeu? O Link tá chorando de fundo, como vocês podem perceber E tá fazendo 5 graus agora, mas tá de boas ó. A gente tá de camisetinha E tá bem ok Tá parecendo a bruxa de Blair aqui, essa filmagem Não quero os vizinhos me vendo Tô, tô percebendo Ó, pronto Privacidade, meus né, amores Privacidade em primeiro lugar E agora vamos estar usando esse banheiro aqui <risos> Tem em cima ah, oh, beleza. Chegamos no camping a, em Quelona. Foram mais ou menos 3 horas e meia de viagem até aqui. Os cachorros já estão aqui se divertindo na cama. aqui, né Ziza? Vocês já estão prontos pra dormir? Vocês já estão prontos pra dormir? já estão prontos pra dormir? E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Amanhã a gente vai partir. Ah, pra onde que a gente vai amanhã? Quelona aí? Então amanhã a gente tá partindo daqui de Quelona pra Lake Louise. E depois a gente vai pra Banff. E depois vamos para Calgary. E aí o próximo vídeo, vocês assistem a continuação dessa viagem lá no canal da Paula. Os links vão estar aqui embaixo para vocês. Não deixe de dar o seu like, curtir e compartilhar essa nossa viagem pelo Canadá. E se você quer fazer intercâmbio aqui no Canadá, você já sabe. Manda e-mail para info.tudetravel.com E um dia você pode estar fazendo essa viagem aqui também com a gente. Já pensou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau! Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do ele não é muito grande. A galera para os carros aqui. Ele já começou a comer, ele já destruiu o prato. <risos> São aqueles lagos turquesos, tem o Lake Louise, tem o Moraine Lake, tem vários lagos diferentes. Vamos morrer, tem urso aqui, um monte de urso. Olha os dos ursos aqui. Mas a gente precisa descobrir se a gente vai conseguir tomar banho.